Olá galera, estamos aqui com mais um episódio de The Last of Us Parte 2. Galera, Bom, no episódio anterior a gente estava explorando a casa do Eldin, cara. A gente descobriu que o Eldin tinha plantações de maconha embaixo da casa dele, no, no, no porão, galera. E agora a gente vai jogar com a Abby. Bom, deixa eu ver aqui o que, que eu tenho que fazer, velho. Vou chegar pelas costas dele. Eu vou dar um ataque. Nossa, eles são em dois. São em dois, cara. Não dá, não dá, não dá. Mano, deixa eu vir primeiro nesse daqui, ó. Esse infectado aqui. Eu vou matar ele primeiro. Caramba, corre, corre! Nossa, mano! Aí, Nossa, cara! Levei um hein? Meu Deus do céu! Caramba! Deixa eu pegar esse pano aqui. Pra porta! Nesse negócio! Vai! Empurra pra cima do carrinho! Eles estão entrando! Caramba. Eu vou levar a Gondola até a janela! Não deixe os infectados chegarem em tempo! Aí! Fica Caraca, perto da gente! isso a gente tá indo? É, é por aqui! Estou com Não vacila, não, não, não, não! Por aqui, vamos! Nossa, mano! Aí! Eu sou o Tommy! Ele é o Joe. Qual é o seu nome? Hebe. Hebe. você Agora tá bem? a gente vai fazer a thumbnail. Sim. A porta não vai aguentar. Temos que voltar. Vamos alcançar antes de chegarmos em Jackson. Temos que bloquear a porta. Deixa eu ver. Come, Não dá pra ficar aqui. Mas... Aí. Os cavalos não vão aguentar Os chegar chegada meus, meus amigos estão numa mansão ao norte. Tem cercas, o terreno está todo protegido. É a casa dos barulho, hein? Pode dar certo. Beleza. Eu cuido da porta. Beleza, você vem comigo. Vem! Vem! Céu. Será que agora eu. Conto... Ah, não. Aqui. Achei que controlava o Joey alguma coisa. Quando eu tinha 12 anos, eu achei um skate. Uh -oh. E eu tentei subir nele. E ele escapou dos meus pés. <risos> tá, mas de onde veio a cicatriz? Eu caí na minha faca. <risos> Foi química. armadura química. Eu mesma queimei. Por quê? Ah. Para cobrir uma mordida. Vem aqui. Fui atacada por um infectado aos 14 anos. E acabou que eu sou imune, então a cicatriz da mordida ficou cheia de marcas de dentes e cistos e Ow! vai se foder. Wow. Oh. Oh. A história é verdade, porra. A minha história é verdade, porra. Quer é uma marca de mordida? Ah. Você ouviu isso? Jessie! Jesse? Merda, Espera! Espera aí! Você tá bem? Espera! Espera tá aí um segundo! Caramba! Mas que... vira pra lá! O que você tá, tá fazendo? Brincadeira. Era pra você tá na patrulha. Tá caindo a maior nevasca. Isso é maluinha. O que você tá fazendo aqui? O pessoal conta com você, entendeu? O trabalho é importante. É? Então por que não tá no posto de vigia? Porque o Tom e o Joel não apareceram. Como assim? Ficamos uma hora esperando. Eu tava procurando os cavalos e vi umas luzes. Vai ver, eles voltaram pra cidade. Sem trocar de turno, sem chance. Quais partes da região você cobriu? Pouca coisa. Vamos se dividir. Cada um vai pra um lado. Dá pra cobrir tudo em poucas horas. Não quero você sozinha, não sabemos como tá lá fora. É, e se precisarem de ajuda? Tá, eu vou pro oeste. Dina pega o sul e você fica com o leste, mas fica ligada, tá? Achei que eles eram todos do meu acampamento. Não são. A gente. Tudo bem com vocês? Tudo certo. Valeu. Tá. Posso falar com você um minuto? Você não quer tirar as celas? Não, não. Pode deixar. É só a nevasca passar que a gente vai embora. Vocês têm escova, toalha, essas coisas? Você é muito sortuda. Você nem imagina. Como é que vocês têm energia aqui? Onde você se meteu, porra? Tem solares no telhado. E, e quem são esses caras? Estão aqui há quanto tempo? Desde ontem. Ontem? É. Estão fazendo o quê por aqui? Ah, estamos só de passagem. Vocês moram perto daqui? É. Poucas horas morro abaixo. Deviam voltar com a gente para reabastecer antes de ir. Obrigada. Eu sou a Mel, aliás. Tommy. Esse é meu irmão. Joel. Parece até que já ouviram falar da gente. É porque já ouviram. Não! Não! Outro. Caramba! Filha da mãe! Tudo certo! Ele apagou! Segura ele! Tommy! Ah, me loca! Me loca! Ah! Ah! Ah! Da ah! Ah! Ah! Ah! ah. Adivinha. Fala logo o discurso que você preparou e acaba logo com Se isso. Que verme, mano. Faz um torniquete. Vai. Que verme essa mulher, cara. Não se mexe, porra! Puta! Merda. Podem soltar, caramba! Idiota, seu fim não vai ser rápido. Ela vai matar ele? Será, mano? Eu acredito nisso. Tome. Eu chego lá embaixo. Tá, estrela. Será que o Joel morreu, pessoal? Galera, eu vou ficando por aqui, beleza? O próximo episódio a gente vai descobrir o que aconteceu com o Joel lá dentro e por que a Abby pegou ele e deu um tiro, beleza? Mas isso vai ficar pro próximo episódio, o episódio de hoje vai ficar por aqui, beleza, família? Se você gostou, deixa sua inscrição, deixa seu like, comenta aqui embaixo o que você tá achando da série, beleza? Se quiser, me segue nas redes sociais tô passando aqui embaixo, galera. Lá no Instagram eu sempre posto coisas da página e do canal, beleza? Tá rolando um sorteio do FIFA 21, galera, então se liga lá, curte lá, comenta lá pra você concorrer se você curte futebol também, beleza? Bom, galera, eu vou indo, então, valeu pela sua presença, até mais e...